Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui um fundo aqui para musical para oração, né? Um pouco diferente dos que eu já fiz, esse aqui eu vi uns americanos tocando e achei bonito e decidi trazer para vocês aqui. Então esse aqui não foi eu que inventei, não, tá isso aqui. Eu peguei direto de alguns americanos que eu vi tocando e tirei e tô trazendo para vocês aqui é um fundo aqui musical aqui para oração, né? É... usado lá nos Estados Unidos lá, mas no estilo worship, ok? Então, antes da gente para o tutorial, não esquece de comentar aí embaixo de onde você está assistindo esse vídeo, ok? Coloca teu nome, tua cidade aí, tudo mais, beleza? E tem aí os links aí na descrição para você ser meu aluno, tudo mais, tá? Também se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer aí para a gente aí aumentar mais e chegar a mais pessoas, beleza? Bom, esse fundo de oração, esse fundo musical, ele está dividido em duas partes, tá? Eu vou passar os acordes primeiro, depois a gente pega a melodia. Ó. Dó. Fá. Tá bem facinho de tocar. Dó. Sol. Beleza? Então, primeira parte. Dó. Fá. Dó. Sol. Depois vai ser Lá menor, Fá, Dó com baixinho Mi e Sol, beleza, tranquilo? Então, vamos lá, é, primeira parte vai ser aqui, ó, você vai tocar aqui, pode ser fechado, tá, ó, Viram? Entra junto, ó Tá? Só o dó aqui, ó Vai fazer, ó Vai pro fá Tá vendo? De novo, ó Devagarzinho, ó Cai no fá O fá pode ser aqui ou pode ser aqui Vai depender de quem tá tocando, tá? De novo Ok, agora a gente vai voltar pro Dó ó. Vai cair no Sol ó. Tá vendo? Sol, mão esquerda pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Vamos pegar de novo ó. Beleza? Volta pro Dó. Caiu no Sol. Beleza? Tá? Aí agora vai ter a segunda parte, tá? A segunda parte: a mão direita vai ser igual. O que vai mudar vai ser a esquerda. A primeira parte era aqui, né? Ó. A segunda parte vai ser aqui, ó. Viu que a mão esquerda, mão direita, né? Continua a mesma coisa. Ó. Cai no Fá de novo, tá? Aí agora o baixo aqui vai ser em Mi, aqui oitavado, ó, mas a mão direita igual. Ó. E cai no Sol. Beleza? Vamos pegar essa segunda parte aqui devagar. Vamos lá. Ó. Lá menor. Tá? Pode ser aberto ou fechado tá, ó. Cai no Fá Agora o baixo em Mi tá vendo? Cai no Sol Beleza Vou fazer as duas partes juntas Tocando devagar, tá? Para você ver, vamos lá, ó Dó, né? Fá volta pro dó, vai pro sol agora lá menor. Fá. falar, né? Vamos lá. Como vocês estão vendo aqui, eu estou usando aqui tá piano com pad, né? Ah, isso aqui é do próprio teclado, tá? Do no caso aqui do MX 61 que eu estou usando, tá? Pesquisa no seu teclado lá. Normalmente você vai usar o arm pad, tá? Procura no manual, dá uma lida, você vai encontrar pad no seu teclado também, seja qual for o modelo, tá? Esse aqui só tem no MX 61, beleza? Então assim. É, eu não sei o número desse pad em outros teclados, eu precisaria ter o teclado aqui para poder dizer para vocês Mas, se você procurar, você vai achar um pad aí e vai conseguir usar, tá bom? Bom, é bem simples o fundo de pregação, tá? Ou de oração, né? Esse fundo musical Mas ele pode te socorrer aí na hora da dificuldade na igreja, tá bom? Bom, e tem mais uns 5, 6 lá que os americanos tocam que eu vou pegar para fazer também, tá? vou dar aí uma roubartilhada aí dos gringos né e trazer para você também poder usar tá bom então não esqueça então tá se quiser se tornar meu aluno link na descrição Ok link nos comentários afixados tá um abraço para você espero você no nosso próximo tutorial tchau